Olá, bem-vindos à nossa disciplina de Linguística 1. Nesta aula trataremos do estruturalismo tal como ele se apresenta nos estudos da linguagem. Para, antes de, de tratar especificamente do, do estruturalismo, é, eu trago aqui uma retomada sobre como eram feitos os estudos sobre a linguagem antes do estruturalismo, ou seja, antes da publicação do curso de Linguística Geral em 1916. Segundo consta, os primeiros povos que tiveram a curiosidade sobre a linguagem foram os hindus, já no século IV a.C., e o fizeram por, por uma razão religiosa. Na verdade, o que os hindus tinham medo é que, era que os, cânticos sagrados, é, nos os cânticos sagrados do Ovedas fossem deturpados, porque eles eram passados só por meio da oralidade. Então, a grande questão era manter... A origem desses cânticos sagrados. Então a gente costuma dizer que os hindus estudaram a, a linguagem por uma razão religiosa. Depois, é, na Antiguidade Clássica, temos os gregos que também se debruçam sobre os estudos da, da linguagem, mas por uma razão filosófica. O que os gregos queriam saber, na verdade, era qual a relação que se estabelecia entre o nome e a coisa por, por, por ele designada. Então, aí tem um embate bastante grande, né? tem uma, uma discussão, vocês devem ter visto no ano passado que é, Platão se debruçou sobre essa, essa questão, né? na, na, numa obra chamada Crátilo, e aí ele, em que ele discute então, qual é a, a, a relação entre a coisa e o nome que designa essa coisa. Então, como, ah, como eu disse, a questão era uma, uma questão filosófica. Nesse período, além do Platão, a gente pode também é, é, falar do Aristóteles, que foi o primeiro a categorizar a linguagem. Então, por exemplo, a categoria de substantivo é da época do Aristóteles. É ele quem primeiro delimita ali a categoria substantivo. É, depois, na Idade Média, os estudos se voltam com, com a com a tradução da bíblia dos textos sagrados a, a questão se volta para descobrir qual a origem das línguas né então e, e aí se chega a uma uma conclusão isso na idade média que as línguas possuem uma estrutura una e universal ou seja que todas as línguas tinham a mesma estrutura esse pensamento continuou, seguiu, até 1660, quando foi publicada a gramática geral e racional uh, de Porto Royal. E, a Porto Royal é uma localidade, né? Então, e, e ela foi assim designada. E Segundo essa gramática, os princípios de análise não se, não se prendiam a uma língua particular, mas serviam para descrever toda e qualquer língua. O interesse era descobrir uma língua ideal. Então, como eu disse... Na gramática de Porto-Royal e até a gramática de Porto-Royal do Lancelot e Arnault, o que se acreditava é que todas as línguas eram iguais, que não havia distinção. Esse pensamento permaneceu até o século XIX, né, se a gente for pensar em termos de ciência, bastante recente, então, é, com o surgimento das gramáticas comparadas. Então, um alemão chamado Franz Bopp, em 1816, publica o sistema de conjugação do sânscrito comparado ao latim, ao grego, ao pérsio e ao germânico, inaugurando a linguística histórica. E o interesse do Franz Bopp, e assim como os demais autores da época, era descobrir qual a língua-mãe, ou seja, ou o que a gente chama de protolíngua, qual língua teria dado origem a todas as outras. Então, nessa esteira é que nascem as gramáticas comparadas. O que interessa aos estudiosos não são mais os princípios que regem todas as línguas naturais, mas as transformações que nelas ocorrem no tempo. O objetivo era estudar a mudança nas línguas, que não depende da vontade dos homens, mas segue a necessidade da própria língua. Então, como eu disse, as gramáticas comparadas, como o nome já diz, elas, elas buscavam... É, as semelhanças e também as diferenças entre as línguas. E é dessa época, então, que a gente é, fica conhecendo as famílias de línguas. Né? Então, no, no e-book de vocês, eu coloquei ali um, um esquema, né? um, uma árvore da, da, da, da família genealógica das línguas. É, a gramática comparada usava o sânscrito em comparação com as outras línguas para chegar nas semelhanças entre elas. E esse pensamento continua, então, até o século XX com o, a publicação do curso de Linguística Geral. Vejam que o, o curso de Linguística Geral é de 1916. Então, tem um pouquinho mais de, de, de um século, né? Então, como eu disse, quando a gente fala do curso de Linguística Geral e fala em ciência, é, a gente está falando de, de, um, de, um, de uma publicação que é relativamente jovem ainda, né? E aí, qual a importância do curso de linguística geral para as ciências da linguagem? Né? Então, como, como vocês devem ter visto no, no, primeiro, no primeiro ano, o que que o, aliás, o que que, como é que se constituiu o curso de linguística geral? Como é que ele foi escrito? Né? Ele é atribuído a, a Ferdinand de Saussure, mas na verdade ele foi escrito a partir de anotações dos alunos que frequentaram as aulas de Linguística Geral na Universidade de Genebra. É, tem uma discussão ah, hoje em dia, bastante recente, se os autores, se o Bali e o Seixeré, eles foram alunos do Socir ou se eles só... É, compilaram as notas, né, as, as, as anotações do Socir, porque, como você sabe, o Socir não deixou nada escrito. Né? Aliás, também sobre isso também tem uma discussão hoje em dia, porque há pouco tempo apareceram alguns escritos e, e, que certamente devem ter sido do Socir, num, num antigo hotel em Genebra, né, nos porões de um antigo hotel em Genebra. Então, quando a gente fala em Saussure e, na, e no ineditismo da obra dele, é, hoje em dia já tem aí uma discussão que é, se foi ele mesmo que disse tudo o que, que foi posto nos, no, no curso de Linguística Geral e se esses novos escritos encontrados são dele mesmo. Né? De uma forma ou de outra, é, é importante lembrar que o curso de Linguística Geral, então, é, ela inaugura a linguística moderna. Né? Então, como eu, como eu falei para vocês, todos esses povos, os hindus, os gregos, depois na Idade Média, os franceses, depois o, o alemão, né? o Franz Bopp, no século XIX, todo mundo estudava linguagem, né? mas cada um com um interesse e com um método muito próprio. O que é que é, o curso de linguística geral faz? Ele vai delimitar, então, o objeto e o método a ser utilizado nos estudos de, eh, da linguagem. Né? Então, essa é a importância do curso de linguística geral para os estudos linguísticos. E aí chegamos, então, na, no, no que a, a gente chama de corte sauciriano ou corte epistemológico. Né? É, vocês sabem que no primeiro capítulo da, do curso de linguística geral, o Saussure diz que a linguística deve definir-se a si própria, definir-se delimitar-se por si própria, né? Um dos, dos objetivos que ele coloca lá no primeiro capítulo. E aí, quando ele fala em delimitar-se, ele vai justamente fazer essa discussão entre o que é a linguagem e o que é língua e fala, né? Então, ele toma a linguagem, como eu coloquei aí na, no slide, a linguagem ele toma com todo, como um todo. E ele vai dizer que a, a linguagem é heteróclita e multifacetada, um, cala, um cavaleiro de vários domínios. Eu até anotei aqui a, a, a página, está na página 17 do curso de Linguística Geral. E ele vai dizer também que a linguagem é um fenômeno físico, fisiológico e psíquico. E aí ele divide essa linguagem, né, divide a linguagem, esse todo, multifacetado, heteróclito, como ele chama, em duas partes. Então ele vai dividir a linguagem em língua e fala. Quando ele divide a linguagem em língua e fala, então, ele delimita o objeto da linguística. Né? Ele diz, bom, tem um lado que é social e um lado que é individual. Um lado que é homogêneo e outro que é heterogêneo. Um que se deixa analisar, então, por esse motivo, a sistemática, né, e outro que não, de, não se deixa analisar, então, a sistemática. Ele faz esse recorte, então, esse corte, por isso que a gente chama em corte epistemológico, né, porque ele vai dividir a linguagem em dois, do, duas partes, né. Aliás, ele diz que são partes é, é, que não são iguais, mas são interdependentes. O que significa dizer que são interdependentes? Significa dizer que uma depende da outra, né, para isso, ele se vale da metáfora da moeda. Se vocês olharem lá no capítulo 3, 4, tem sempre a metáfora da moeda, né? Uma moeda tem dois lados, tem cara e coroa. Então, ele vai dizer a linguagem também é dividida em duas, em, em duas partes, em duas faces, em língua e fala. Como eu disse agora há pouco, então, ele vai fazer esse, esse recorte... E vai é, distinguir aquilo que é da ordem do social daquilo que é or, da ordem da, do individual. Então, ele vai eleger a língua como objeto de estudo. Então, essa é a importância do curso de linguística geral. né Então, ele, ele delimita o objeto de estudo certo? E aí ele vai dizer que esse objeto de estudo, a língua, ela é homogênea, né? O que que significa dizer que a língua é homogênea? Que ela tem, ela, ela é sempre igual, ela não se transforma, né? Talvez este seja é, um dos pecados do SOCIR, né? Dizer que a língua é homogênea. Hoje em dia é inconcebível a gente dizer que a língua é homogênea, porque sabemos que a língua está em constante transformação o tempo inteiro. né? Pela fala, a língua se transforma. E quando a gente diz que a língua é sistemática, né, é, é a delimitação do método, quer dizer, como é que a língua se deixa analisar. Se vocês olharem no capítulo 7 do curso de Linguística Geral, que eu espero que vocês não tenham jogado fora, é, vocês vão ver lá que tem um capítulo inteiro sobre fonologia. Então o Socir vai falar o que é fonologia, vai distinguir a fonologia da da fonética e vai é, mostrar o aparelho fonador, a classificação dos fonemas e assim por diante. Então significa que a língua se deixa explicar. Então é por isso que a gente diz que a língua é sistemática. Ah, além disso eu acho que a, a grande questão que se coloca também no curso de linguística Geral, né, um, um conceito que a gente usa bastante no, estrutural, no estruturalismo, é dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Se vocês lembrarem, é, para falar, para dizer que a língua é um sistema organizado de signos, eu sou a ser parte da metáfora do xadrez. Né? Então, ele diz o seguinte, que não importa de... de do que ou de qual material seja, sejam feitas essas peças, mas dentro do jogo elas têm sempre o mesmo valor. Significa que eu posso ter um, as peças de marfim, por exemplo, que é um material bastante, bastante caro, né? e posso ter as peças em plástico. Em qualquer uma das duas, o valor de cada peça não muda dentro do jogo. Assim é como com a língua. Ele vai dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Eu, sempre quando eu falo em sistema, eu digo para os alunos o que, que é um sistema, né? Um sistema é um, um todo organizado e coerente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em sistema solar, né? Então a gente tem vários planetas que orbitam. Né? e é, formando um, um sistema organizado. Né? Então, o Saussure vai dizer que a língua é um sistema organizado de signos. Né? Quer dizer, a, a língua ela, ela gira, ela orbita em torno dela mesma. E aí, é, nessa, nessa busca por delimitar o objeto de, de, de estudo, né? e, e definir qual que é esse objeto de estudo, o Saussure vai trazendo alguns pares é, que a gente chama de dicotomias, né? O que, que são dicotomias? São pares de conceitos que são diferentes, porém interdependentes. Nesse nesse organograma que eu coloco para vocês, então eu, eu já falei um pouquinho para vocês sobre a língua e a fala, né? Então é ali o primeiro par dicotômico que o soció é, é, apresenta, né? Ele vai dizer que a língua é social e que a fala é individual e vai optar por estudar a língua. Para estudar a língua é necessário um método, né? e aí o método que se usava antigamente era ou a sincronia ou a diacronia. né? Na época dele, aliás, é, é, o Saussure começa fazendo linguística histórica, ele começa fazendo comparação entre as línguas, mas depois, ao, à medida que ele vai desenvolvendo os estudos, ele vai ver que é, e, e, e partindo desse conceito que a língua é um sistema organizado de signos, ele vê que o as, diacronicamente, é, estudar a língua diacronicamente não dava conta do que ele queria estudar. E aí ele vai pensar, então, na sincronia. O que, que é a sincronia? É estudar um determinado estado da língua, tal como ela se apresenta no momento. Por exemplo, posso pegar um, um romance do Machado de Assis que é século XIX e estudar como é que a língua se, estrutura, se estruturava naquele determinado espaço de tempo. Então é isso que a gente chama de sincronia, né? E é, e como eu falei em oposição à diacronia eu estudo através do, do, do tempo. Por exemplo, quando hoje em dia por causa da linguagem da digital, né? Da, da, da internet, a gente usa você, a maioria de nós já está usando você como VC só, né? Já não nem escreve mais você, é, a não ser em contextos muito, muito formais, né? E aí, se a gente for pensar. É, diacronicamente, então, da onde que vem esse VC? Vem de você, que vem de vós-mercê, voz, voz que vem de vossa-mercê. Então, isso é fazer diacronia, né? É pegar um, um, um vocábulo e pensar na evolução através dos tempos. Mas, como eu disse, o SOCIR opta por estudar, fazer estudos sincrônicos, né? É, é, opta por estudar é, um estado da língua, né? Como ela se apresenta naquele momento. E aí, é, pensando nessa sincronia, então ele vai dividir é, esses estudos em relações sintagmáticas e relações paradigmáticas. Se vocês lembrarem, o, que, que, o que, que ele diz que é um sintagma? Ele diz que um sintagma é um conjunto de signos que tem significação. Né? E esse, esse sintagma ele é pautado no car caráter linear da fala, quer dizer... É a possibilidade da gente colocar um signo depois do outro, né? A, as relações paradigmáticas são o eixo da combinação. Não, aliás, as sintagmáticas são da combinação. E os parad a paradigmática é da substituição. Por exemplo, eu posso dizer o menino caiu, posso dizer o garoto, o piá, o guri, né? Então, isso são relações paradigmáticas. Então, é. Nessa nessa nesses primeiros estudos do Saussure, ele delimita então como é que ele vai estudar a língua, né, pelo método sincrônico e aí então partindo dessas relações sintagmáticas. Então aí nós temos as três primeiras dicotomias saussurianas. a a, sigo, a última, a quarta dicotomia saussuriana é essa, né, que ele diz que todo signo tem um significante e um significado. Como vocês viram ano passado, né, na, na introdução à linguística, é, o signo ele tem sempre dois lados. O significante é a imagem acústica, né, do, do, do, o som que eu tenho, aquilo que me reme, aquilo que é, ressoa no meu ouvido. E o significado é o conceito, é a ideia mental que a gente tem desse signo, então. Bom. É, esse, em, linha, em linhas bem gerais, é, esse foi o corte suceriano, o corte epistemológico, né? Mas o importante aqui é saber quais que são as implicações teóricas desse corte suceriano, né? Então, quando o saucir, é, ele opta por estudar a língua e deixa de lado a fala, então ele exclui automaticamente o sujeito, o mundo e a história dos estudos linguísticos. Quando a gente fala em história aqui, a gente não está falando em história cronológica. A história aqui seria o que, você, o que a gente chama na literatura, por exemplo, de contexto. Né? Então, ele, quando, quando ele faz esse recorte da língua, ele exclui aquele que fala e também o contexto da enunciação, o contexto em que o enunciado é formulado. E aí, então, chegamos né, no estruturalismo. É interessante dizer que o Saussure mesmo, ele nunca se autodenominou estruturalista, tá? Então, estruturalismo é um, um nome que surgiu após o Saussure, né? Após a publicação do curso de linguística geral. Então, vocês podem perguntar, estrutura, o Saussure é estruturalista? Sim, o Saussure é estruturalista, mas ele nunca se autodenominou estruturalista, tá? E aí, em termos bem gerais, então, o que é o estruturalismo? É um dos métodos mais extensamente utilizados para analisar a língua, a cultura e a sociedade na segunda metade do século XX. Então, como eu disse para vocês, é, vejam que a gente está trabalhando aí com teorias linguísticas nesse, nesse, nessa disciplina que nós temos, com teorias que surgiram no final do século XIX e início do século XX. Então, isso tem 100 anos, 100, é, é, do, do, da obra do Franz Bopp para hoje, são 106 anos só. Então, é, é um período de tempo bastante curto se a gente for pensar em ciência. Importante dizer também que o estruturalismo ele, ele aconteceu também na literatura, em outras áreas da, da, da ciência. Né? Não, foi, não foi uma teoria que é, não é uma teoria exclusivamente linguística. E aí, é, eu falei um pouquinho para vocês ali qual, qual a implicação né, do, desse quarto sossiriano, então eu coloquei aí, Socir não se interessou pela linguagem em situações reais de uso, mas pelas regras e convenções às quais todos os falantes estão expostos e que funcionam no nível do inconsciente e pela estrutura. A pergunta a ser respondida era, qual lógica subjaz oculta por detrás da fala das gentes? É, então, como eu disse, qual foi o grande pecado do Saussure? Né? E aqui eu estou já fazendo uma crítica, que é a crítica que se tece sempre, é que ele estudou a, a língua desvinculada do contexto da enunciação e daquele que fala. Né? Então, essa, esse foi o grande problema. Aí vocês podem pensar, nossa, mas a professora está criticando. Né? É, a gente não nega. Não, não nega, não, não desfaz da grande importância do curso de linguística geral para a linguística como um todo. Mas precisa deixar bem claro né, que é, ao excluir o sujeito e as situações que a ESD fala, então ele vai pensar nessa língua como um sistema organizado de signos, né, como, como, como eu falei, a língua orbita em torno dela mesma, né, sem levar em conta tudo o que é exterior a ela. É. Qual a tarefa do linguista, então? É descrever a organização e o funcionamento das unidades constituintes e os princípios que a regem, centrando os estudos na organização interna da língua, especialmente nos níveis, nos níveis fonológico e morfológico. Bom, é, quando a gente fala em níveis de análise linguística, a gente tem que pensar que numa gramática normativa, por exemplo, ela se estrutura... Em fonologia, morfologia e sintaxe, né? Tu, qualquer gramática normativa que vocês peguem, Celso Cunha, Ivanildo Bechara, o Sacone, eh, o Hernani Terra, enfim, qualquer, um de, qualquer uma dessas gramáticas vai se, estru se estruturar assim: fonologia, morfologia e sintaxe. Por que, que vai se estruturar assim? Porque sempre vai partir da menor unidade significativa da língua até chegar à maior unidade significativa, que para os estruturalistas é a frase, né? Então a fonologia dá, dá conta de estudar os fonemas da língua, né? Não confundindo com fonética, que vai estudar aí a variação, né? Então a fonologia estuda a, os fonemas de uma língua, a morfologia os morfemas e a sintaxe, as relações entre, entre as palavras, né? Então, é, são esses três níveis que, sob esses três níveis que se pautam os estudos estruturalistas. É, então, o estruturalismo se desenvolveu na Europa, né? A partir dos estudos do Sassir, como eu falei para vocês, mas é, do lado de cá, do Atlântico, eu coloco, coloco até como título no, no, no e-book de vocês, né? ele se desenvolveu sobre o que a gente chama uh, de distribucionalismo. É uma teoria que se desenvolveu também, então, dentro do estruturalismo. É, quando a gente fala em, em ciência, em estudos da linguagem especialmente, esses estudos eles são polarizados na Europa e, na, mais especificamente, nos, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, é, nos Estados Unidos, na época do, do socir, né, é, na época do Socir, não, porque o Socir morreu em 1913, né? E o curso de linguística geral é de 1916. Mas seguindo os pressupostos do Socir, por exemplo, a gente tem o Bloomfield, que em 1933 publica Language eh, nos Estados Unidos. São estudos pautados no behaviorismo que representaram um rompimento com as teorias mentalistas de que defendiam que a fala era explicada como um efeito. do Comum efeito dos pensamentos, as intenções, as crenças, sentimentos do sujeito falante. Bom, então é importante pensar o que é o behaviorismo, né? O behaviorismo é uma teoria comportamentalista baseada no estímulo-resposta. Não sei se vocês já ouviram falar, é, existia um, um cientista chamado Skinner, que ele fez uma experiência com um animal, ele dava sempre ração para um cachorro todo dia a mesma hora, e ele observou, então, que quando chegava aquela hora e ele não dava a ração para o cachorro, o cachorro salivava do mesmo jeito, né? Então, isso se chama behaviorismo, tá? Então, é, o, o Bloomfield vai pensar a linguagem... Nesse sentido behaviorista, né? Que para cada estímulo existe uma resposta. Então, eu coloquei lá no e-book de vocês como exemplo: a criança é, ela pede é, mamar e a mãe vem com a, com a mamadeira. né? Então, ela aprende que, se ela falar mamar, ela vai ter uma resposta para esse estímulo. né? Então, isso é uma teoria comportamentalista, o que a gente chama de behaviorismo. O é, objetivo é fazer uma, um uma descrição de um estudo sincrônico da língua a partir da observação de um corpus para descrever seus elementos constituintes de acordo com a possibilidade deles se associarem de, de, entre si de maneira linear. Então, eu até coloco aqui, e já vou adiantar um pouquinho, vejam é, que nesse exemplo aqui, a frase, ela pode ser, ela, na verdade, o que o distribu distribucionalismo fazia era ir decompondo a frase, né, então da frase, dividir a frase em sintagmas, os sintagmas em palavras, as palavras em morfemas e os morfemas em fonemas. Né? Então, é, era um método descritivo e indutivo que defende que as frases de uma língua são formadas pela combinação de seus constituintes, que, por sua vez, são formados por unidades de, de ordem inferior. Então, se vocês olharem, aqui é um exemplo do distribucionalismo, do, do, do, é, elaborado pelo Bloomfield. Mas se a gente olhar numa gramática normativa, a gente vai ter exatamente isso, né? Dividindo, dividimos a frase em palavras e as palavras em morfemas e as, os morfemas em fonemas. Então, esse é um tipo de estudo estrutural. Tá? Eu acho que é importante vocês... É, vocês têm bem claro na cabeça né, o que, que é uma análise estrutural, porque vocês vão ver que daqui a, na, na, na nossa próxima aula no funcionalismo que é uma outra percepção sobre a linguagem. Né? Então, para resumir, para deixar é, mais claro, é, quando a gente pensa em estruturalismo, a gente pensa sempre em gramática normativa. Né? Sempre pensando que a gramática normativa se, se divide em fonologia, morfologia e sintaxe, né? ou seja, da menor unidade significativa até a maior unidade de, de significação que é a frase, isso segundo o estruturalismo. E aí é, eu falei um pouquinho da, do estruturalismo na Europa, depois um pouquinho do estruturalismo na, nos Estados Unidos com Bloomfield. E como é que foi a, a recepção do estruturalismo do Brasil, né? Então, vejam, quando a gente fala em estruturalismo na Europa, a gente está pensando em 1916, concurso de linguística geral, é, a publicação, né? Mas aí todas as consequências que trouxe para os estudos linguísticos a partir de 1916. Como vocês viram agora há pouco, eu falei do Bloomfield em 1933, nos Estados Unidos, né? E no Brasil, esses estudos começam mais ou menos na década de 30, tá? quando começa o processo de institucionalização e cientificação da linguística como ciência, com a fundação das primeiras faculdades de filosofia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Importante dizer que na, no início, quando essas faculdades de filosofia e letras elas foram fundadas no Brasil, não havia professores de linguística. Então, quem dava aula de linguagem eram é, profissionais de outras áreas, como, por exemplo, é, de, é, é, advogados, arquitetos, né, gente que saía do país, ia estudar fora e voltava, pra, é, voltava então e era convidada a dar aula nessas faculdades, porque não, não existiam então é, professores de linguística. É, o que, que, o que, que foi feito então para resolver isso? Foram convidados professores de Portugal e da França para dar aula aqui e formar con, conjuntos, né, fundar, é, formar seguidores dessas teorias e foi o que aconteceu no Brasil, com Teodoro Henrique Maurer Júnior, que era um professor de filologia românica da Universidade de São Paulo e cujos estudos eram pautados em Sossi e Bloomfield. Então, o primeiro professor de linguística foi o Teodoro Henrique Maurer Júnior, mas ele mesmo não se intitulava professor de linguística. Ele dizia que ele era professor de filologia, né? Então, como se a linguística fosse uma ciência ainda sem método e sem sem objetos próprios. E no Brasil, então, a gente tem o Matoso Câmara Júnior, que é, ministra o primeiro curso de linguística no Brasil, de, entre 1938 30 e 1939, na recém-fundada Faculdade de Filosofia de Letras do Distrito Federal, no Rio de Janeiro, que foi fechada é, logo após ser fundada por ser considerada subversiva, né? qualquer semelhança é mera coincidência. É, em e aí, em setembro de 43 e abril de 44, o Matoso Câmara ganhou uma bolsa, então, é, da Fundação Rockefeller, e parte para os Estados Unidos e passa a participar do Círculo Linguístico de Nova York. O que, que eram os círculos linguísticos? Os círculos linguísticos, e a gente vai ver no funcionalismo também, o Círculo Linguístico de Praga, os círculos eram reuniões que eram feitas estudiosos para debater teorias em comum ou teorias diferentes. Isso eram círculos. Então o Matoso Câmara é, ele, ele passa a participar do curso linguístico de Nova, é, do círculo linguístico de Nova York e entra em contato com as ideias do, do Saussure e também do Trubetskoy, que era um grande estudioso russo da época. É, além disso, também é, ele entra em contato com as teorias do Roman Jakobson. Que já era, vamos dizer, que já estava um pouquinho fora do estruturalismo, como vocês vão ver na próxima aula. Mas então, é, entre 43 e 44, o Matoso Câmara entra em contato então com as ideias desses outros estudiosos, né, do Socir, do Trubetzkoy, e do Jacobson, e a partir disso ele elabora então os cursos de linguística que ele vai ministrar então, nas, nas universidades do Brasil. É, sobre o trabalho de Matoso Câmara ele é dividido conforme segue a concepção de fonema como um valor linguístico a análise e descrição dos dados linguísticos sincronicamente resultando de uma distinção de traços pertinentes e a divisão de duas disciplinas sendo uma fonologia ou fonêmica e a outra fonética como vocês podem observar o Matoso Câmara assim como o SOCIR, ele ele focalizou, né, ele, ele, ele se debruçou sobre a parte da fonética e da fonologia e um pouco da morfologia. Então, é, quando a gente fala em estudos da fonética e da fonologia, da morfologia e da sintaxe, a gente está falando de é, estudos estruturais. É... Era o que eu tinha para essa aula, e nos vemos na próxima aula, na qual trataremos do funcionalismo.